inauguramos uma nova secção no Youtube do Centro de Estudos Galegos e subimos no elétrico número 28 até a Graça, onde queremos mostrarvos o bairro Estrela do Ouro, fundado em 1909 pelo magnate galego Gapito Serra Fernández. Sobre a importância de Agapito Serra para a comunidade galega falaremos mais em futuros vídeos. Mas já vos adiantamos que não poderíamos entender a história da comunidade galega no século XX em Lisboa sem a sua figura, quer seja por seu apoio aos compatriotas ou por ser um dos principais promotores da criação da Juventude de Galiza, a Casa da Galiza de Lisboa. Na capital portuguesa abriu restaurantes innovadores com gabinetes separados. Fundou o Cine Royal, onde se projetou o primeiro filme sonoro de Portugal, e abriu uma fábrica de biscoitos, para cujos trabalhadores criou o emblemático bairro Estreladoro, que iremos conhecer a seguir. Uh, tenho 81 anos, nasci nesta casa, sou muito bairrista, o meu pai era polícia da moraria. Minha mãe era modista, foi modista. Éramos pobres, muito pobres, muito pobres. Como o senhor Agapito, gostava muito de pessoas humildes, morava aqui neste portão ao meu lado. E, como nós vivíamos muito pobres, ele trazia-nos sempre uma empregada, que nos vinha bater à porta, para dar a sopa. Éramos, aqui no bairro, éramos 15 raparigas e 17 rapazes. Casei com um rapaz aqui da minha frente, a minha irmã casou com um rapaz aqui que morava aqui no bairro. Todas nós casámos mais ou menos com os nossos, os nossos uh, uh, rapazes aqui. Era, isto era, parecia, era um bairro, mas parecia uma família. Ah, sim. Entretanto, isto era, isto era dos empregados dele. Ele criou o bairro para os empregados dele. Esses empregados que eu já não assisti quando nasci, nem vi, quando, como, quando eu nasci, já o bairro estava alugado a pessoas pobres que precisavam uh, e não se podia ter mais que dois filhos. Hum. Tinha que-se ter um emprego fixo, ou um polícia, ou, ou um senhor das que andasse da Carris, que andasse nos que fosse um bocado iletos, sim, sim. das finanças, ou um arquiteto, ou um engenheiro, mas ele era mais amigo sim. de quem era mais humilde do que quem era superior. Sim. Entretanto, o Sr. Agapito vinha de cá de vez em quando, entretanto faleceu, ficou o filho. Filho, esse que depois começou a tomar conta disto e tomou as dimensões que o pai tinha, mas um bocadinho mais pó moderno, Sim. Mais, mais solto. Tenho pena não ter pessoas que já faleceram à minha altura e da minha geração que me pudessem dar forças. Parecia diferente, porque já está este, aquele, aquele outro, já vem isto, já vem turismo, já vem aquilo, já vem aquele outro, uma influência muito mais elevada ao que isto era, isto era uma, uma aldeia, isto bairro era uma aldeia, batia-se à porta de um do outro, tens doendo, que achá, quer dizer, morreu. sempre um bairro muito, muito, muito, muito humilde e todos os ricos e os pobres e os médios, todos nos demos todos aqui muito bem, uns com os outros. Quem então hoje? Com 81, não tem é exalina os olhos, porque era um bairro excepcional.